beleza, quem fala com vocês é TGS, seja bem-vindo ao nosso canal, voltamos, voltamos como tá aí no título, voltamos a trazer vídeo pra vocês, demorou, mas logo, logo tem muito mais novidade, e hoje a gente tá como? Hoje eu tô aqui com o uniforme da oficina, vim dar uma andadinha aí, porque faz hora que eu não ando, e viemos estrear também uma moto zero de um parceiro nosso, que voltou ativo, faz um tempo que ele tá fora, sumido, vocês viram ele uh, um tempo atrás aí, que é o nosso amigo Mini... Yeah, okay. que agora cresceu um pouquinho mais, né, já tá de maior, já dá cadeia, viu, cuidado. É verdade. Então, o que andou é o seguinte, ó, o Mini Jonathan veio experimentar, né, estrear a sua CRF 250F, zero bala. Dá uma olhada nesse rapaz e olha o tamanho da moto. Aí você olha esse rapaz aqui, olha o tamanho da moto. Se liga só, Seja zona minha que eu uso do dia a dia, que eu vou dar uma reformada aqui hoje dias. dia. Andou, acompanhou aí, ó, não quero me diabar, mas eu acho que eu andei passando a CRF, tá ligado? Mentira! Olha essa airfona Zera. Ele já colocou um plasticão aí que vai vir um kit gráfico daqui uns um dias. Vindo, Jonathan. Vamos acelerar, então? Bora. Então, rapaziada, fica com o vídeo. E logo, logo tem mais novidade. Vambora? Falou, mano, junto. Acompanha aí. Que eu tô com modo de rua, é. ah. <risos> olha véi. aí. Se a gente que seja, não dá trilha. Aqui é moto raiz, rapaz, botinona calça jeans, zona Só tô com pneu liso. Não tô com pneu cravado. Então hoje vai ser light. Só aquela andadinha, estradinha de terra pra dar uma desestressada. Ô oh, cachorro, pé cachorro, pé cachorro. Oh. senhor. Tem hora que eu tô umas empolgadas, eu esqueço que eu tô de CG. logo logo vai ter mais vídeos de outro tipo de assunto também no canal não esquece de seguir a gente também nas nossas redes sociais que vão tá aparecendo aí logo acima do vídeo e vamos lá né eu vou pegar embaixo do pedal hein Era aqui mesmo Era aqui mesmo uhuh. Nimi! Vai jogar a terra! Vai jogar a terra, vai! Ah! Você vai ter o teu ainda! Nossa Senhora! Daí, mano, tira os óculos pro pessoal ver sua cara. Pro povo lembrar quem que é o mini Jonta, que tem muita gente que esqueceu já como que o rapaz era. Porque agora o rapaz tem um diferencial. Ele continua pequeno, só que na realidade tem barba. Tira o cavalete. Aí, ó. Esse é o mini Jonta e esse é o brinquedão dele, ó. Alô, ah, quem, tio? Seguinte, aqui, ó. 2022 essa, né? Então tem que cuidar que o pleito aqui, ainda. O farolzinho original, né? Ah, rapaziada, não é melhor de eu montar o tornadona, né? Será que eu sei andar nessas motos ainda, mini John? O troço é muito chique, hein? Rapaz É forte, hein? Nossa senhora Dá pra ser, Cara é forte, hein? medo de mais um pouco a CG alcança ela cara que top mano não na verdade eu fui o trajeto inteiro em primeiro mano eu ó, vou falar para você Parabéns mano ótima conquista aí ó Deus te abençoe muito ó fiquei até sem fôlego mano. só não coxa madeira aí mano Se eu jogar pedra na minha cara hein você é louco Aquele balão que você jesou na raiz Tá ligado? É o famoso quem não tem que essa com gato Estou sem moto pra acelerar Vou botar uma dúvida aí pra, pra rodar Uhul. Ah, louco, hein? Vão curtindo aí, pessoal Esse é o primeiro de muitos vídeos que virão aí Vamos animar, vamos animar, já deixa aquele like pra vocês dar aquela força pra mim animar fazer mais vídeos, eu vou falar pra vocês eu Estava bem desanimado de trazer vídeo aqui pro canal, mas agora se vocês tenham bastante like aí a gente vai trazer <risos> Esse aí eu não passou água, coisa, o cachorro quase deu uma brincadeira <risos> Nossa. Isso aqui é.. Ah! <risos> rapaz, não tem noção o que é valeta. Cuidado com a Sergenzona. Serginzona tá puro valeteira. Aguenta, bichinha, aguenta. Ó, só pra deixar bem claro pra vocês, eu tô andando com a Sergenzona porque eu vou reformar ela. Então, se caso quebrar um paralama, quebrar uma rabeta. Isso não é muito problema. claro é até mil, louco Hã? Ah? Ali Ó ah. Bem louco Vai pra lá Vai pra lá O. <risos> oh. <risos> Tamanho de cachorro? <risos> eu? Só me cagando. Nossa. Tentaram arrumar aqui, mas. É. Não, eu não passo aí. é que vai ficar ali, Muito bom, tá muito boa, tá? Ai ai ai Ai ai ai ai John você quer voltar por aqui ou quer que aí, Pelo? Por ali, vamos ah, ah, ah, ah. ah, o cachorro queria dar um beijadinho O cachorro queria só te dar um beijinho O oh, cachorro queria só te dar um beijinho Ô, louco, mano Ô, oh, louco, aí fizeram uma capuchoeira aqui ah, mano, mas como que eu atravesso aqui, tio? Eu tô de CG. mandar mão. Nossa! Agora! Ó! <risos> oh. Já o cachorro. Já o cachorro vem atrás de você. Fica loqueando que o cachorro vai vir atrás de você Olha o cachorro, olha o cachorro É duro essas pessoas de menor Ó oh, sai Já, já Já estreou Eu filmei, eu filmei. Mano, filmei. Eu então. Ajuda a levantar. Ah, a perna ficou de baixo. Aí, ó, vamos querer estrear ela? Eu Aí, ó, estreou. Estreou, mano! Piscou, tá gravando, tio! É. Hoje. Tá rendendo mais que barra, cara! Eu disse CGZONO. Eu disse CGZONO e o só dando mil, Cid Jonas. Que ruim. É que você não deu o pé. Não deu, eu fui com o pé. Por isso que, que você deitou lá. porque tá seco. É, é, fui com o pé é o resto. Vamos lá. Nossa, ah, vai moerar eu, pilantra. Esse que é a moda <risos> oh, do tá... Olha o cachorro, olha o cachorro Olha o cachorro, olha o cara deve ter prendido o cachorro O cachorro quer dar um beijinho Baixo... Oh, oh, oh, oh oh, oh, oh eu cara! não tô de bota, não, pô! <risos> rapaz! Eu. <risos> eu falei brincando, falei brincando com o homem, prendeu o cachorro! Olha o cachorro com ele pegando a minha tô perna, rapaz! Eu não gritando, sei, Hã? Eu tava gritando, não eu, eu não vi! <risos> deixa ah, eu ir embora. É logo É muita emoção. <síquio> Ai, meu Deus. Ah. I love the chase and the hunting I set the pace when I'm running I always take And I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted